fala galera apareceu aqui do nada então ó nesse vídeo eu vou contar para vocês junto aqui com a Thaísa, sobre como que a gente está realizando um dos nossos sonhos de viagem que é ficar numa casa Cara, na gente, árvore surreal, vai surreal, ser animal acabamos de chegar aqui então ó, a gente vai mostrar para vocês como que foi escolher esse local e revelar aí todas as coisinhas dessa casa animal que a gente vai passar os próximos dias beleza então então vem com a gente! Bom, galera, vamos subir aqui para mostrar como que é o esqueminha. Aqui é a Escada do Leão, você vai passando pelo caminhozinho. e, óbvio, tem um portão aqui para que intrusos não entrem. <risos> Jesus Cristo, está seu Vou mostrar a vista que você já tem assim que você pisa na casa na arpa. Olha o visual, galera. Você acorda com isso daqui e adivinha onde é o nascer do sol. Exatamente ali. E aqui, para mim, foi a parte que eu mais curti. O famoso cagódromo. Olha só que coisa o linda! troninho! Você senta nesse trono, se deixa levar pelas sensações. <risos> e, ó, tudo bonitinho aqui, sabonete e tal. E olha a vista aqui ao você rezar, que maravilha. Vou até dar uma sentadinha aqui pra galera ter uma noção Boa. da vista. Bom, gente, é isso aqui que a gente vê, ó. Quando a gente tá aqui rezando o Pai Nosso e tronando. Ah, agora é decidinho aqui, você vai descosta para o quarto e para cozinha. Então galera, esse é o quartinho dá uma geralzinha aí para galera sentir, ó. olha que delícia e o que eu mais amei foi o capricho da galera olha só que top, gente lua de mel, mold on, para sempre e, ó, tem tomada para tudo, para trabalhar Ó, aqui, olha o luxo Controle remoto pro ventilador maravilhoso. Aí tem um mosquiteiro aqui porque você tá no meio da floresta, né? então é normal chegar um uma aranha voadora, barata chorado com serpente. Mas aqui tem as luzinhas também que a noite fica mal charme. Aqui tem as luzinhas de lá para baixo também, né? Que vai até o chuveiro. Mostra, amor, o chuveirinho é aqui é? luzinhas aqui, ó. Naturais, água fria. E olha aqui, ó, o local para tomar no banhito. Que irado. E aqui, ó, mesinha para dar uma trabalhada. Wi-Fi de boa, melhor do que o apartamento dos pais da Thaís. Ah, sacanagem. Cadera, sogrão, deu um update aí, <risos> tá bom pra caramba agora. Upgrade aqui, redinha, de boa. Mas uma super estrutura. Tem até um é binóculo ali. Ó, deixa eu ver se eu consigo aqui. Pode crer. Tem, uma base, tem um binóculo aqui para ver várias espécies de pássaros, macaquinhos chega de manhã aqui para dar um oi. Então, é um pico animal. Ah, o casal que construiu essa casa aqui é uma inglesa com canadense que realizaram esse sonho de encontrar boa propriedade, as boas árvores. Eles estão expandindo o hotel. O nome do hotel é Jungle Tree e estão fazendo agora uma casona ali, numa árvore ainda maior. Eles moram aqui no Panamá há um tempo. E a cozinha, né? Cozinhazinha para fazer o básico. Temos aqui chaleira, fogãozinho com duas bocas. Olha lá, motorhome. Pô, frigo, barzinho de boa. Água, minerales. Aqui, luxo total. Temos um Bulletproof Coffee Blender. É impossível encontrar isso daqui em qualquer lugar. De hotel que a gente foi, cinco estrelas, nunca vi, aqui tem, né? E o melhor de tudo é que o preço dessa hospedagem aqui, você vai imaginar, caríssimo, é coisa para milionário, nada, isso daqui foi 130, 150 dólares no máximo por diária, então assim, nada muito discrepante do que a gente costuma ficar em Airbnb, principalmente na Europa, a gente gasta em torno de 80 euros, né, para períodos mais curtos. Então, fico um pico animal, super aconselho, a experiência está sendo incrível de morar numa casa da árvore aqui, Pô, super conectado com a natureza. Isso é muito legal porque quebra aquela rotina né, de estar tá na correria da cidade grande. Mesmo estando assim no meio da natureza, se você precisar trabalhar, dá para se conectar também, não é uma coisa assim completamente desconectada né, da sociedade. Então, dá para ficar aqui um mêsinho de boa. Praia na frente, restaurantes ali, uns 15 minutos a pé. Então, super aconselho essa ilhazinha aqui no Panamá, que se chama Bocas del Toro, que é também conhecida como a Fernanda de Noronha, aqui do Panamá. Então, se você quiser fazer uma trip para desconectar e realmente reconectar, desconectar da cidade, reconectar com a natureza, ter uma experiência super diferente e renovar aí os votos de lua de mel, que é a, o que a gente busca sempre, dar uma renovada no relacionamento e buscar nos surpreender com experiências como essa. Nossa, tá sendo incrível, eu super aconselho. Então é isso, galera. Espero que tenha curtido aí essa nossa experiência na Casa da Árvore. Se curtiu, dê o seu like, dê o seu comentário aí embaixo. Compartilhe esse vídeo com vários amigos que queiram buscar um estilo diferente aí na próxima viagem. E se você gosta desse estilo de vida, me segue lá no Instagram, Yampebosch, porque eu venho compartilhando tudo sobre as minhas viagens com a Thaís. Porque dá uma olhada aqui, você vai gostar de vários outros assuntos que eu venho tratando aí dentro desse conceito da vida exponencial para te ajudar a reinventar a sua carreira e estilo de vida com mais sentido liberdade e qualidade e por último se você gosta de outras histórias de life hackers que vem se reinventando dá uma olhada no meu podcast ele está em todas as plataformas e é só tacar lá life hacker talks que você vai se inspirar e vai aprender várias estratégias aí para melhorar a sua vida beleza até a próxima